Tipo atilhar eu mando mais que 10 É que o conteúdo que eu tô trazendo Vai dar cabeça até plantar dos meus pés oh! Primata, rima fraca Sabe que tu te mata você sabe, na lata mas pegue, maltrata Essa luta é igual Neji Lutando contra Rinata Pois quando tira o Detroit O teu chakra oh!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 Você se desespera. Ai. Eu sou uma madeira, você grita madeira. Essa cima ruim, quem me dera? Oh. Matar o Jutsu o de madeira, fiz o Jutsu Cupim. É, Jutsu Cupim, mas agora eu outra na Você esqueceu que o Chino lida com mosquitos e uma mosca. Minha fase me ameaça a pisar é o tunela. Mas não tem problema, você tá ligado que aqui você não soube. A conhecida que eu tenho com o Chino aqui essa é batalha da aldeia você perdeu pro Chino. Oh!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 Você quer apanhar, com ou sem Suzano? Mas calma que eu tenho a com ou sem Suzano mas o Suzano apanha Fala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 Uma rima é ridícula. Como você vai colher o fruto se a sua árvore é infrutífera? Eu falei que ele tava com a popa. Tua mente ela tá enganada. Popa, mano, não é fruto. Popa oh! é industrializada. Vai perder pra Pernambuco. Tá aí bebendo agrotóxico até dentro do teu suco. Oh! Do suco, mano, você tá de marola. Eu prefiro beber suco industrializado do que rato na Coca-Cola. Oh!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 Ah, mas calma, você perde a esperança. Você fez travar, mas você não disse que era o lança. Hoje a Levinski toma no cu, eu não bato o bico verde, mas ah. bato no bico azul. Pico! Oh! Passarinho racho bico. Calma que eu já vou fazendo agora. Eu sou pico aerolito sem o um fluo quadrado. Você não ouviu? Você que é o passarinho parece o do filme Rio? Não, não. Na é verdade. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu não sou do filme Rio. Você se pudeu? Até porque mano na batida eu me assemelho. Filho se olha no espelho. Eu sou um Angry Birds o azul acabou de matar o vermelho. Meu